Em relação à, à primeira parte da, da questão e a, a, em relação a Lissing You tem a ver com uma, com uma questão de, de opção. É um facto que não tem jogado com frequência no seu, no seu clube. Já o dissemos, que em alguns casos existem, existem jogadores que mesmo não o fazendo de forma regular no seu, no seu clube, serão chamados à, à, seleção, à Seleção Nacional. Agora, no caso concreto de, de, do Lee, é, um jogador que, mais do que a questão também de não estar, não estar a jogar, enfrenta uma, uma competitividade uh, muito grande na posição onde, uh, onde, o podemos, uh, onde o podemos usar. Ou seja, tem uma quantidade de, de jogadores com, com muita qualidade, com, com experiência, com maturidade uh, e que também podem jogar em, vários, uh, em várias posições do setor, do setor ofensivo que não deixa uh, de tornar, algumas vezes, uh, complicado a possível vinda, a possível vinda dele. Uh, vem nos dois estágios anteriores, não foi muito utilizado. Neste não, não virá. Viremos, veremos no futuro como as coisas vão, como as coisas vão desenvolvendo. Desde, desde, desde há algum tempo, foi um jogador que uh, não, não chegou ao, uh, ao clube onde está atualmente, ao Bocon. Uh, logo, no início de, logo no início da temporada, não, não, não fez o início da temporada, começou a jogar praticamente uh, já com, com o campeonato, uh, creio que a decorrer. Uh, a partir do momento que, que começou a jogar com, com regularidade, foi mais um jogador, fruto também do, de observações que já tínhamos feito mesmo anteriores uh, a esta temporada, quando, quando viemos para, para, para a seleção nacional já há algum conhecimento do jogador, daquilo que poderia, das funções que poderia desempenhar, a partir daí começámos a acompanhá-lo, como acompanhamos outros, e daí termos tomado a decisão de o trazer neste momento.